Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes. Hoje é, iremos dar prosseguimento à forma de projeto mais adequado usando o TDD. Nós é, estimamos que o projeto que nós estamos chamando de dinâmico é, seja mais interessante para você desenvolver. E o argumento né, que você vai a, aprender ao final desta aula é que usar uma combinação do EDUF, né, que é o design, o enough design upfront, o design suficiente antecipadamente. Mas a refatoração, que é natural no, no TDD, isso vai compor o que a gente está chamando de design dinâmico. Nós havíamos uh, mostrado né, que deve-se empregar o EDUF, né, o, o design suficiente uh, no TDD, por quê? Com o BDUF, o Big Design Up Front, há uma tendência de você deixar o, o, o, o sistema mais rígido, mais inflexível para mudanças, e isso não é uma coisa muito boa. Já o que a gente está chamando de projeto dinâmico, é, é um processo que, é, que vai ser mais flexível, né, tá certo? e propicia é, que mudanças ocorram é, sem causar grandes traumas, a quem está desenvolvendo. É, nós havíamos então colocado que seria bom ter um EDUF, um, um design é, suficiente antes da modelagem ágil. Por que, que eu quero fazer isso? Porque eu quero montar, estabelecer, definir com uma certa, vamos dizer assim, uma forma de garantir que eu estou vendo um pouquinho além do que eu vou desenvolver lá na modelagem ágil. É, questões como o contexto, quero saber quem são os usuários, dependendo dos usuários, os tipos de usuários podem influenciar. Eu quero saber quais os outros sistemas que estão envolvidos, se eu estou fazendo uns, um, um, um sistema que usa sistemas uh, distribuídos, uh, coisas em nuvem e assim por diante. E isso vai impactar a arquitetura do meu sistema, né? tá certo? Então, eu vou definir essa arquitetura, como é que esses subsistemas estão combinando entre si, e isso vai, obviamente, é, em decorrência, mostrar, a, definir alguma alguma estrutura inicial de classes, tá certo? E a questão também da base de dados. Tudo isso todo esse esse, esse esse conjunto de, de projetos suficiente vai ser a, a entrada para a minha modelagem ágil, né? tá certo? E a minha modelagem ágil que nós estamos é, prevendo usar aqui é principalmente é o TDD, o Desenvolvimento de Software Guiado por Testes. Eu agora, abrindo né um pouco mais o que está dentro, vocês vejam que eu tenho ali os, os requisitos eu, eu, eu vou usar alguma coisa de, daquele conjunto suficiente. pode ser os requisitos, vou usar a estrutura de classes, mas qualquer coisa pode influenciar. Mas, basicamente, eu vou usar os requisitos. Dos requisitos, normalmente, eles não, eu não consigo derivar é, testes é, direto para fazer o, meu, a, a, a, o TDD funcionar, porque eu, sou, eu, eu, eu preciso fazer um teste antes. Então, o que, que eu faço? Para cada requisito, não importa a técnica que eu esteja usando para definir os requisitos, eu vou definir os casos de teste. Casos de teste são os testes uh, que você monta uh, para realmente poder usar o JUnit. E aí, para cada requisito, você vai ter um conjunto. Nós vamos mostrar uh, mais para frente uh, como a gente faz isso. Os requisitos a gente já mostrou lá no CRC é o exemplo que a gente vai dar. Existem outras técnicas de requisito. Nós vamos usar, por exemplo, também histórias de usuário. Mas aqui nesse curso, nós vamos estar exemplificando com os, as, as responsabilidades. De cada responsabilidade, geramos alguns casos testes. Esses casos testes, aí o importante é que por causa do projeto ser suficiente, eu não preciso ser completo, porque o sistema vai funcionar. Se eu esquecer alguma coisa em algum momento, eu, eu, eu posso uh, refazer, mudar e assim por diante. Bom, nesse conjunto de casos testes, aí eu escolho um caso teste, que era um conjunto de casos testes para uma responsabilidade, vou começar o meu ciclo do TDD. Faço falhar esse teste, aí construo o, um código de produção que vai fazer ele é, ser bem-sucedido, vai ficar verde, e depois, se for necessário, eu vou refatorar. Se não for necessário refatorar, eu passo direto e pego o próximo caso de teste. Faço falhar e assim por diante. Se, se, se aquele conjunto de casos de testes, se esgotar, eu pego o próximo requisito, seria a próxima responsabilidade, defino os novos casos de teste para essa nova responsabilidade, escolho uma delas e o ciclo recomeça. E assim eu vou até acabar todos os requisitos que eu tenho nesse momento, ou enquanto eu estiver desenvolvendo o software, ok? Isso, esses pontos que eu estou agora anotando aqui, são os que eu chamo de pontos dinâmicos. São os pontos em que é, podem haver variações, algumas poucas ou muitas variações. Vocês vejam que logo lá no começo, é, vindo do, do projeto suficiente, ali existe muita coisa que pode mudar. É, pode entrar novos requisitos, pode entrar é, mudar requisitos, eu posso mudar a arquitetura, eu posso mudar a base de dados, então eu posso mudar muita coisa ali. A estrutura das classes né, pode mudar. Então ali é um ponto. É, dinâmico é um ponto que, que pode haver mudança. Lógico, se eu fiz um projeto suficiente, é, pode ser que a mudança não seja tanto. Bom, a partir disso, obtive os requisitos. E, e eu, o, o ponto seguinte entre requisitos e, o, e o caso de, de, os casos de testes, é onde eu posso escolher os requisitos. Isso pode ter influência. Quer dizer, eu posso escolher a ordem dos requisitos, requisitos que sejam mais... É, vamos dizer assim, é, é, fáceis de implementar, ou eu uso algum critério qualquer é, diferente e eu posso escolher. Então, isso pode ser mudança, tá certo? É, escolhendo um, o outro ponto de mudança é quando eu vou é, definir os casos testes para aquele requisito. Eu, eu também vou fazer um conjunto e eu posso escolher os casos testes. Vocês vão ver no, no, no, em exemplo mais para frente que... É, é, eu vou ter alguns critérios de como definir esses casos de teste. Depois eu posso usá-los de uma ordem diferente. Nessa hora é um ponto dinâmico. Eu escolho uma ordem diferente, uma forma de escolher qual é o caso de teste diferente. O próximo ponto dinâmico é lá no... no, no, no, no, no, no quando eu vou fazer o código que falhou no meu teste, eu vou fazer um código que vai fazer funcionar, ser bem sucedido. Né? E ao fazer isso, eu posso escolher... Em geral, é o que a gente chama de baby step. Eu vou fazer é, passos simples para construir o meu código de produção. Mas eu, eu poderei, em dados momentos, ter alternativas de como construir. Eu posso construir de um jeito ou de outro. Eu vou escolher. Então, é um ponto que é dinâmico. Eu posso, Dependendo da experiência do, do, do, do desenvolvedor, ele pode escolher de um jeito ou de outro. Então, é um ponto dinâmico. E, finalmente, a gente tem, o, o, e é o mais importante é o ponto da refatoração, esse é o mais dinâmico, tá certo? Esse é o mais dinâmico, e eu vou falar mais para frente porque realmente é esse que é o foco que dá o um, um dinamismo maior, desde que eu tenha um projeto suficiente, bem fundamentado anteriormente e rapidamente, não completo, mas razoavelmente fundamentado, junto com a refatoração, isso vai, vai fazer com que o meu código tenha mais qualidade. E isso tudo então vai compor o que a gente chama de projeto dinâmico da aplicação, Tá certo? Não é só a refatoração. Uh, antigamente, as pessoas só olhavam dessa forma mais restrita. Ah, eu com a refatoração vou conseguir fazer tudo. E aí começava a caminhar e não tinha prestado atenção em alguma coisa que a gente está agora colocando lá no EDUF, no projeto suficiente. Ou seja, a gente está olhando um pouquinho mais para frente. Então, a gente é, otimiza isso, vai fazer um, um, uma, um uso da refatoração agora um pouquinho melhor. Então, essa combinação das duas coisas é importante. Por isso que a gente chama de projeto dinâmico o, o, o conjunto do que eu recebo também lá do, do, do, do projeto é, suficiente. Então, agora vamos é, nos fixar é, mais no, na, no, na parte de refaturação. Por quê? Porque o maior impacto que vai haver na qualidade é, e, e tornar o meu projeto mais flexível é na, na refatoração. Quais são as, as coisas que eu posso fazer na refatoração? Eu posso ah, fazer refatorações de dados e variáveis que eu esteja usando, como, por exemplo, mudar o nome da variável, mudar o tipo do, do dado, tá certo? eu posso ah, fazer refatoração de métodos, Tá certo? Métodos, inclusive, é, que possam mudar de classes um método vai para outra classe e assim por diante. É, eu posso fazer refatoração no nível da classe, eu posso quebrar a classe em subclasses, posso criar superclasses da classe, posso pôr novos métodos, tirar métodos dessa classe, posso fazer um monte de coisas com, com essa classe, assim como eu posso fazer com... com com a interface, com subsistemas e arquitetura, ou seja, a refatoração é mais radical, que eu posso mudar tudo, dependendo do, do meu projeto suficiente, do meu eduf, e do o, o tipo do projeto, da aplicação que eu estou fazendo, se ela for uma aplicação que é muito fluida, as pessoas não sabem direito o que quer, é, tá eu posso fazer uma refatoração muito grande, inclu, incluindo inclusive a, a, a arquitetura, banco de dados e assim por diante. O que tem que ficar claro, com o, o, o BDUF, o Big Design Up Front, o sistema é, tende a ficar mais rígido e inflexível a mudanças. Isso é um fato. Se eu usar só o, o, a, a refatoração, eu perco aquela, aquela antecipação é, de ver um pouquinho à frente alguma coisa e eu posso estar indo direto a um precipício e não estou sabendo. Então, o, o que é o certo fazer? Um EDUF, que pode ser um, um projeto suficiente que leve algumas horas, alguns dias ou no máximo duas semanas, o ideal uma semana, mas no máximo duas semanas quando são projetos que são muito difíceis de projetar, você tem poucas informações, nunca ninguém fez nada parecido com aquilo, tá certo? então pode ficar difícil. E o EDUF, mais esses pontos dinâmicos, principalmente com a refatoração, aí você tem o que a gente chama de projeto emergente. Antigamente, o projeto emergente, ele não contava com o EDUF. Agora, o projeto emergente conta com o EDUF. Então, essa combinação é que torna ele é, muito melhor. Quer dizer, o resultado final. Você vai obter um sistema mais flexível e apto a mudanças, mas com menos trauma. Esse é o outro ganho que você tem. E com mais qualidade no projeto de software, tá certo? Por isso que é importante é, ter essa combinação dos dois. Algumas dessas técnicas é, vão ser exemplificadas é, neste curso e nos próximos cursos. Nós iremos é, exemplificar, por exemplo, é, usando um EDUF, é, um projeto suficiente é, baseado em modelagem CRC, porque a gente já mostrou para vocês modelagem CRC, e ela vai ser usada, pode ser usada em, em qualquer outro uh, tipo de requisito. Eu posso misturar o, o, a modelagem CRC, por exemplo, com histórias de usuário, casos de uso. Não há um impedimento de uma coisa. Mais para frente, nós vamos dar uma ênfase no uso de requisitos baseados em histórias de usuário. Mas eu posso continuar usando a modelagem CRC para levantar as classes, uma arquitetura inicial, as colaborações, as responsabilidades também têm utilidade. A gente continua usando isso, mesmo trabalhando com histórias de usuário. No nosso caso, desse curso que eu vou estar desenvolvendo, a linha, é usar requisitos baseados em responsabilidades. Na aula de hoje, então, nós apresentamos que é importante você fazer um projeto dinâmico que se baseia no projeto suficiente, o que a gente está chamando de EDUP, mais a refatoração. Essa combinação é que vai tornar o projeto mais dinâmico, o que a gente chama de um projeto emergente, isso. Isso é que vai ser importante. Uh, nós vamos exemplificar isso através de responsabilidades. Cada responsabilidade, você vai trabalhar uh, casos de uso e aí entramos no ciclo do TDD. E vamos até esgotar todas as responsabilidades. Se nesse meio termo aparecer uma responsabilidade nova, não tem problema. Ela entra ali, aí cabe ao, ao desenvolvedor é, colocar lá em ordem de prioridade qual que ele quer já trabalhar, essa que acabou de surgir, essa responsabilidade nova, ou continua olhando as, as anteriores e deixa essa nova mais para o fim e assim por diante. Então, é, o importante é que o projeto é, seja dinâmico, mas que você tenha uma perspectiva é, de, de que você vai ter um início, meio e fim mais organizado. Obrigado.